Sabe que eu vou te meter, eu sou insano Hoje, nego, qual que cê vai preferir? No enredo você cê sabe que o Breno vai deter É o Apolo, China com as rimas, xing-ling Você veio seu xing, minha rimas tá mais xaudeu oh, Sabe que eu te assassino? É porque é o negócio da China quando eu rimo Pra mim você não é MC, você é menino Tá correndo, mas é na inteira, não é supino Pra mim você não rima, é com doce diabético O Apolo rima quando rima ele é eclético Você tá ligado, sua rimas é sem nexo Ganhou de você e do seus ataques epiléticos o ataque é um fácil, um instrumental A sua rima é doce, mas o toque dá sem sal Aí você vai entender Como é que pode As com sal e faz com o doce pra rima em Detroit Vou te coitar no meio Você tá ligado, mano, e isso tá ficando feio DJ vou te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio Vocês e é. mais um Cheiro, mais tá de saco cheio, mas suas mais é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio borrvando da sua cara Nossa, Que uma meia fabulosa Sem de mano, pra mim sua rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo Sou palhaço hit, me alimentando do seu medo Cê é o um hit, calma que cê rouba. Você é o é um palhaço hit, eu rimo e te ensina a fazer flow Ai Calma, que eu já tô fazendo isso, sabe que eu arranco sua alma. Nossa, na moral, que flow de improvisação. Já que eu tô tipo um palhaço, que flow, você quer um malão? Você quer mais o que? Você tá ligado, eu sou ligeiro. Rimou porra nenhuma, então você volta pro bueiro. <tos> Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 o top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nós então bora lá continuar assistindo o vídeo. <tos> E o mais pesado da tribo que incendei batalha o aldeia Xabatara, da aldeia batalha da, hey, oh, da aldeia Com certeza mano, eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco, o oh, rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia oh, Hoje nessa ceia Com certeza mano, minha vitória já anseia Desculpa, te fala que nesse momento, mano, é só rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso Com certeza, mano, ele de verso E eu vou falar pra você que o freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o barreto você levou pro quarto round hoje no yeah, primeiro round yeah, vai pro quinto yeah. dos infernos yeah no freestyle ultimamente é massa Vou Mas me mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos, eu me sinto em casa Você vai vendo o planeta, eu chego no freestyle Você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant, Hoje o inferno é do Johnny E você me que de você fica pegado Fala aqui meu mano, eu passo só freestyle muito fraco Tô que mandar uma muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada o Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que chama sua cima na passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo meu inferno é do canto do Johnny Mas hoje a batalha dá o dedo É, é polo é. é. Pra tu chegar, tu tem que do atual campeão eu não vou sua, eu te falar, Porque meu mano, se fudeu oh, oh, oh, Tá ligado que bateu de frente, só que não, tu perdeu oh, oh, Tu piso perdeu, na verdade mano, agora cê se fudeu Você era é o atual campeão, hoje você é o passado o atual hoje nessa porra é eu, caralho Eu vou matar você, você já tá ligado mano, não tem proceder, pode dar risada eu fico olhando Aconteceu, ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano Você só tá apanhando até agora Você vai aprender agora Não postar a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo, meu Mas do nada cê puxou o assunto bola deu do sol Olha o cheirinho de rima decorada ah, Cê é verdade, meu mano, pra mim é que cena é insano Por isso é uma sinuca cê tá se assim, encasapando E nesse momento o apolo não passa pano Eu não entende o quesito de quando a gente fala a rima improvisada Rima improvisada são dois MC escutando o beat e puxando uma rima do nada Eu só pensei um o bagulho que derrava o seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no Fone. Diferente de você, eu penso em várias batalhas. Enquanto você não pensa, uma rima pro Johnny. De trap, então se prepara. Sabe, mano, Johnny dispara. Você é brilhada com colete, mas o colete não é pra de fala. Me falando que vai ser campeão, vai encarar isso, só tem fala. Campo é 2 a zero. Hoje com o Johnny é só de um lala. Mas você tá sabe que eu não choro, que acabo contigo. Branco, fê, fudido, cheio de espinha. Cê não é meu amigo. Tá olhando pro show, tão caguloso. O chão pode encarar continua olhando pro chão, tu vai para lá. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu parar no chão, não vai ser a primeira vez, mas a para no chão eu vou subir na minha vida. Oh. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, de saber o lugar. Oh. Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado? Que o que você é fraude. Eu não vou perder de 2 a 0, sou a ponto lutador e as lutas nunca acaba em dois rounds. Você tá você sabe que eu dito palte Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo, quem você é feio Eu quis coitar minha vez Mas é quatro vezes ele faz cê sabe, eu também fez. Mas você, e você Pelo visto que não sabe contar, Pelo visto que eu quase nocauteado Calma aí que você já já vai tomar Você é o abolo, pode ver Meu mano tá coletando a prova de bala É, Apolo, Hoje você vai pra fala é, Hoje uh -huh. cê vai pra vala, carreira solo, nesse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação, chale do bloco sabota do E Hoje eu te mato separado do canão. Vai no lazer no canal não, não, no capão redondo. Vou no outro Cria no rolê, cê tá ligado na correria e desce no o seu louco. Você falou de mala, você tá de gracinha, maluquê? Hoje cê vai dentro da mochilinha não é, é, é, é, é. não tudo bem tudo bem ei, ei. vamos aí que ele ei bom tudo bem demora um momento aí um uh. Foi boa, não deu pra entender O Apolo não tá à toa E ele vai responder Você falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais Bagagem que você Esse enredo, também com essa sua carinha De choro, eu tô vendo truta aqui Se tá com medo, hum, você tá ligado Mano, faz parte do enredo, venha no para pediu pra começar, depois mandou Eu, acho que é um arrego, tudo bem Relaxa, mano, sua ideia é nova Essa é a prova, você pediu um arrego Mas deixa que eu te carrego pra cova Fica tranquilo, você tá ligado Que é, sem uma gainha. eu disponibilizei Pra você uma cova tranquila, meu mano Quentinha, onde você passa o resto Da sua vida, agora não você não vai se portar em cima dessa batida Mano, eu nem sabia que era bate e volta Mas eu vou bater e você vai voltar Você acabou também de descobrir Eu descobri que você não vai rimar E também que você vai perder Você falou que é a cova quentinha Na verdade, mano, a cova tá quente Só seu corpo morto aqui que tá fria Você entendeu? Você entrou numa fria Eu vou falar qual que é a vida a Sua rima agora foi parte Já Já começar deixei sem conversar Nessa fita eu vou falar pra você Você é conversando ou não A ordem dos fatores Não do lateral alterar o fato de você morrer oh! Eu não vou morrer Porque você é um o se Seu corpo fica fria da hora rima Falta concordância e é agorral Aí meu parceiro, eu vou falar pra você. Eu sou cria da rua. Invete é ser certo nas palavras. Eu prefiro ser certo na postura, certo? Desse jeito, agora eu vou te explicar a tática. Minha foto deserta, certa, minha foto t'es certa. Esse é certo, só na grama. Eu prefiro ser é é certo na postura. Hip hop e improvisação. Se você for certo na sua postura, você não fez mais que sua obrigação. Ei! Você tá ligado, mano? Que agora o Cante um se tua. Você moscou isso, hip Hip hop e improvisação eu não fiz mais a obrigação e nem sua própria obrigação que cê tá cumprindo. Você Agora eu já tô imaginando, tá porque tá errado. ele vai morrer de juvenil. Pita Me tá no pra qualquer é merda, cê tá ligado que esse é o plano. Minha obrigação é fazer rima e eu faço isso bem tem oito anos. Ei, vê se aprenda, garoto de colo. Você tá ligado, mano, não vai ganhar de mim nem se cê colar com a blusinha de essa polo.